E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com você, com um belo de um terçol, mas fazer o que? A gente tem que gravar para trazer o vídeo para vocês, um pouquinho gripado também, mas vamos lá. Hoje eu estou aqui para convidar vocês, tá? algumas pessoas já viram, algumas pessoas já sabem, algumas pessoas já se inscreveram para ir no B-Seller Day, é um evento organizado pela BeCommerce que vai ser um encontro de vendedores, tá? ele é dia 9 de agosto em São Paulo, porém com transmissão online. Ele nasceu com a ideia de ser na Mary Cidade. Só que foram mais de mil interessados e 660 pessoas estão sendo filtradas lá para serem chamadas para ir no evento que mudou. Antes ia ser na Mary, na Mary não ia caber 600 pessoas, então ele mudou pro centro de convenções Rebolsas, tá certo? Já vou deixar o link aqui embaixo também para você acessar, tem todas as informações. O que, que vai acontecer nesse dia? dia 9 de agosto. Vai ser um dia com oito palestras e um painel com vendedores. Nessas palestras vou estar eu, vou estar o Rodrigo Maruxo, vai estar o André Santos, o Frederico, que é o CEO hoje da B-Commerce, vai estar o Leandro Feitosa, vai estar o Fernando Vitti, palestrando. E vai ter um painel com três lojas oficiais participando desse painel, são lojas grandes, e mais uma vendedora também participando desse painel, tá certo? Então vai ser muito interessante. Vai ser um local, imagina, são 660 vendedores que estarão lá para trocar informações, para conversar, para bater um papo, para trocar experiência, falar do momento de cada um. E também você vai ter a oportunidade de conversar com o pessoal da b commerce conversar com o pessoal do Meli que também vai estar tá lá, pessoal do Mercado Envios vai estar tá lá também, pessoal do Fulfillment, então vai ser um evento muito legal organizado pela e-commerce, é o primeiro evento real que eles organizam, então vão comparecer, o link está aqui embaixo. Alexandre, eu sou de longe, vai acompanhar online, independente se você tem o dia livre ou não, o evento tem a transmissão online, se você se inscrever, de qualquer jeito você vai participar do sorteio, eu peguei até o celular aqui para ler, o que está incluso no sorteio que vai ser realizado. Tá? Uma camisa da Seleção Brasileira, seis meses grátis da plataforma da Bicommerce, dois ingressos grátis para o evento do Melli Experience, um livro dos Supervendedores, que é do André Santos, dois ingressos para o treinamento Disney do Rodrigo Maruxo, esse treinamento é muito show de bola, um curso avançado meu de Marketplace Milionários, dois meses grátis de anúncio no mercado publicidade, ó, que legal esse aqui, e seis meses grátis de loja virtual no Mercado Shops, tá? Então esse é o pacote que está incluso no sorteio. Então, independente se você vai conseguir no presencial, se você vai acompanhar online, se inscreve. Acesse a página aqui embaixo e se inscreva para você já concorrer a esse sorteio. tá? Esse sorteio vai ser para todo mundo. Não vai ser só para quem vai estar tá no presencial. O presencial vai ser limitado que a procura foi muito grande, tá bom? Mas o pessoal da Bicomers está entrando em contato, eu também ganhei ingressos para sortear, então aqui embaixo também tem o link do sorteio, tá certo? Eu separei o sorteio ali, tem as informações entre usuários do canal aqui, entre o grupo do Sérgio Chifo, em Vendas, que é um grupo que eu admiro bastante, e entre os usuários do meu curso, tá certo? Marketplace Milionários. Então o pessoal também, já, os alunos já foram avisados, agora vocês estão sendo avisados aqui embaixo, tem o link para se inscrever no sorteio. E nesse link aparecem todos os sorteios que eu estou fazendo, que inicialmente são para os dois próximos eventos que a gente tem mais próximos agora em agosto, tá certo? Então, b Day, eu espero você lá, eu vou estar tá lá também. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos trocar experiência, vamos se encontrar lá. Um abraço!